Você tinha feito até a comparação, eu entendi a solução e a sua missão. Mas na verdade lá conhecido somente pros aeroportos. É pra MC que voa, mantendo os pés no chão. Vou ah, mantendo os pés no chão. Mas pra mim, meu mano, você é o mais cuzão. Lá estudantes, é legal, fortalece a cultura. Você cabo o Lola mais importante que a de apostura. Mas ele entendeu que eu tenho habilidade MC que é MC, vai quatro cantos da cidade Mas aqui eu vou falar, não importa porque eu vim te explicar É no quatro canto que eu comecei a cantar Isso aqui não é devoência, mas cadeiras vão virar Você não amar, hein? Sabe que o amor vai virar e eu tenho Cadeiras vão virar, tá tudo bem Porque hoje cadeiras vão virar, mas pescoço vão também Do pai vai dar um nojo. Ah! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. O dia tá lindo, crime ensolarado. Do Apolo voltar depois de um mês e matar um fracassado. Ah! Salve de família! Palmas, família! Não esqueça de deixar o like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 o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, Zil e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já que tu esqueceu Quem apoia nunca esquece não. do sul, não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull eu nunca vi o um chihuahua morder mais que pitbull e assim que cê falou, te mando tomar no cu falando de filha sonora, vai tomar você voltando pro sul. Pra pra pra pra Parceiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso. Daqui não tô te escutando. Cate na tonada. É, Aprende é, a bater minha... a, é a cabeça e me respeitar agora. Vamos a Assim, eles estão focados no passado, eu tô focado na sua que eu vou te dar hoje Demorou, eles estão focados no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o um problema que tá na tua frente é é! Aí! Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra aprender que a sua vitória não é mérito pros outros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 Fala que ataco, fala que ataco, mano. Sabe que minha rima é linda? Por que, que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Tu de jovem, por isso que se rebaixa. Se de jovem, que eu sou de jovem, deck é te atropelou passando mais uma marcha. Sei que você é jovem, só tipo entendeu.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 por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando minha lata Meu parceiro, o pente tá comigo, suas rimas você não tira ela da tiara Então pega o Gato que se faz a rima louca Magrin tá de frente gato Tá fudido que hoje é sopa Sabe que tô bravo, mano Sabe que cê tá fudido, cê falou, tu vai,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 Eu quero a cara salva de palmas, família pra Na verdade, eu sou instintivo, tô na minha religião. Cada jogo é coletivo e cada um tem sua função. Amigo, você sabe, meu flow já se direciona. Sem todos os funcionários, a empresa não funciona. É isso. É isso. Disse que os irmãos que ganhou com você também tem peso na bagagem. Você tá na viagem. Você se acha um relógio suíço, mas não funciona sem engrenagem. Na é verdade, na sagacidade eu tô na minha cidade. Você sabe se é seu fim. Eu sou verdadeiro e eu não sou traiçoeiro O ponteiro da vitória tá apontando pra mim. Ah! Tá apontando pra... Até agora isso daí, eu não vi A batalha pra você vai virar um açoite O ponteiro era meio-dia, agora já é meia-noite Já é passou o seu buzão o espresso da meia-noite, café no meu coração Peço sua atenção, pois é minha pretensão Você não viu e nem sentiu, eu escapei da sua visão Você da minha visão Acho que não, enxerga o AK do canto, isso daqui até percepção, passou o meu busão, deixa ele de ir pra lá, tenho perna pra andar e muito pneu pra queimar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Então, toda vez que eu pego no Mike chove É um pneu em cima do outro Eu boto fogo no X9 -Nope. ah, ah, ah, ah, Olha só, ah, essa ah, rima ah, foi batida ah, ah, Pela guia ah, repetida, ah, rima da avenida Minha rima é mais alegria, X9 -Nope, paulistana ah,